Eu estou feliz de estar aqui hoje. A gente sabe que a greve na educação não é o cenário ideal de uma política pública. A gente sabe que não é o desejo de nenhum educador, nenhuma educadora que está aqui, nenhum orientador educacional, paralisar os trabalhos da política pública de educação. Mas se a gente está aqui hoje em mobilização e luta é porque o Governo do Distrito Federal virou as costas para a maior categoria do serviço público dessa cidade. O Governador, desde o início do seu mandato, não tem aberto negociações adequadas, sérias, com as categorias do serviço público. É bom dizer que tem algumas carreiras que têm salários altos, que tiram líquido mais de 20, 22, 23 mil reais hoje no GDF, mas infelizmente aquele que ele disse no discurso que valorizaria como juiz hoje é a categoria que tem um dos piores salários e uma carreira defasada e nós só vamos mudar essa realidade com luta com organização e luta, porque não dá mais para confiar na palavra do governador, naquilo que tem prometido para os professores e professoras. A educação é uma das políticas públicas mais importantes. Vocês lidam hoje com centenas de milhares de estudantes. Vocês estão num cenário sob ataque. Os educadores e educadoras têm tido tentativas de censurar a sua autonomia e liberdade de cátedra. O governador, todo mundo aqui sabe que o grande projeto do governador para a educação é colocar a polícia militar dentro da escola, o que é um absurdo, é lamentável. Nós queremos assistentes sociais na escola, psicólogas, psicólogos, orientadores e mais professores e mais professoras na educação. Algum professor aqui quer gerir os batalhões da Polícia Militar? Não. Alguém quer PM na escola? Não. Lugar da escola é lugar de professor e professora qualificado para isso. Então essa greve da educação, ela é uma greve para além da reestruturação salarial. Porque a reestruturação salarial ela é necessária, ela é fundamental, mas ela é um recado político que os professores e professoras dessa cidade não aceitam o projeto educacional desse governo, porque nós queremos um projeto absolutamente diferente, que seja um projeto com investimento. Nós queremos uma educação livre, inclusive da militarização. Queremos uma educação que acolha as pessoas com deficiência, uma educação antimachista, uma educação antirracista, uma educação onde jovens... Adolescentes e crianças LGBTs como eu possam ser acolhidas e não retiradas da escola essa É essa educação que nós queremos É a educação para todos e todas nessa cidade Contem com o nosso mandato Sindicato, trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui Vocês não são heróis Quando eles chamam professores e professoras de heróis É para desumanizar, é para desqualificar vocês são trabalhadores e trabalhadoras que precisam ser bem remunerados, muito bem remunerados para tocar uma política pública. Contem com o gabinete 24 da Câmara Legislativa em apoio total à greve da educação. Nós estamos com os professores e professoras nessa. Vamos juntos.